10 exercícios para os glúteos. Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e nesse vídeo nós iremos tratar sobre glúteos. Claro que deixar o bumbum durinho e empinado é um belo objetivo para todas vocês. Até homens também é importante treinar os glúteos e eu vou te falar por quê. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, treinar os glúteos vai muito além de uma questão estética. Não é somente estético, só para você poder olhar e falar, nossa, meu bumbum está durinho. Não, os glúteos exercem uma função muito importante para todos nós. Então, presta atenção, pois essa região é importante para conferir a estabilidade da pelve e da coluna vertebral. E quando fortalecida, auxilia na melhora da postura e do desempenho Desportivo, afinal de contas Você melhorando a sua postura Você vai ter um desempenho melhor na hora de fazer os exercícios No alívio das dores Na região lombar, então quem sente Dor na região do lombar, trabalhando Os glúteos, isso já vai ser Amenizado, além Daquelas dores no quadril, nos joelhos E na redução Da perda de densidade Óssea, então a probabilidade De você ter osteopenia ou osteoporose Que é quando o osso vai ficando poroso E fraco, isso já não vai acontecer Olha quantos benefícios em malhar o bumbum. Você também tem que treinar os glúteos, pois ele ajuda no ganho da massa muscular magra, o que pode acelerar a perda de gordura devido ao fato de os músculos que estão ali ao redor do seu glúteo, gastarem mais energia em repouso, por incrível que pareça, porque você vai fortalecer o glúteo, mas automaticamente você vai trabalhar quadríceps posterior, enfim, várias outras musculaturas. Portanto, o treinamento dessa região é fundamental e deve ser feito por homens e mulheres. Então, rapaziada, vamos parar de preconceito, vamos fazer os exercícios para glúteos, porque além de você trabalhar os glúteos, você também vai estar trabalhando as suas coxas e abdômen. Agora, entenda os benefícios de cada exercício. Agachamento, eu vou explicar os benefícios do agachamento para você entender. Fortalecimento dos músculos abdominais, como eu falei, e o das costas. Hipertrofia das coxas e dos glúteos, porque você, quando faz o agachamento, além de trabalhar a coxa, você também trabalha os glúteos, bem como a melhora do condicionamento físico. Isso daí é só no agachamento. Agora, agachamento lateral. É, vou falar os benefícios do agachamento lateral. Tá gostando? Dá um joinha aí, que eu tô trazendo todas as técnicas, tanto as técnicas que você vai aprender a fazer o movimento, como também as técnicas da teoria. Isso é muito importante. Ótimo para fortalecimento lateral dos glúteos, que são os músculos estabilizadores essenciais da articulação do quadril, além de melhorar o equilíbrio. Então, quando você faz o agachamento lateral, você está trabalhando somente um lado do músculo, claro, e trabalhando os músculos estabilizadores. Três, agachamento sumô esse daqui que você faz dessa forma esse agachamento sumô além dele trabalhar trazer muitos benefícios ele além de trabalhar o bumbum o agachamento sumô envolve a barriga as pernas as coxas perna é a parte de baixo coxa é a parte de cima as costas ajudando na eliminação de peso perda de celulite e o endurecimento dos músculos já quer se livrar daquela celulite agachamento sumô 4. Afundo alternado. Benefícios do afundo alternado. Fortalece os músculos da perna e dos glúteos ativa a musculatura do core, que é essa região aqui, e melhora a coordenação da postura e a consciência corporal. Afinal de contas, você tem que fazer esse tipo de posicionamento para trabalhar esse exercício. Vamos ao quinto, agachamento com saltos. Benefícios do exercício do agachamento com salto. Além de todos os benefícios do agachamento comum, o agachamento com salto ajuda na tonificação muscular e contribui para a perda de Gordura e aumento da resistência. Afinal de ponto, afinal de contas, ele aumenta a resistência, porque imagina, ele ainda trabalha o coração, o cardiorrespiratório. Você faz o agachamento, salta, agachamento, salta, agachamento, salta. Puxa muito, mas trabalha bem as suas coxas agachamento borboleta. De repente você nunca tem ouvido falar nesse nome, mas eu vou te falar os benefícios do agachamento borboleta. Trabalha a região do culote, área pouco explorada nos movimentos tradicionais da academia, que é o seguinte, ó, você vai fazer o agachamento assim, agachou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Esse é o agachamento borboleta. Ponte. Vamos falar da ponte. Benefícios do exercício da ponte. Fortalecimento da coluna, dos músculos da perna e dos glúteos. Então, você vai trabalhar as suas pernas. Lembre-se, coxas e pernas. Você vai trabalhar pernas de um todo. Então, coxas e pernas e glúteos. 8 ponte unilateral. É, Já estamos chegando no oitavo. Todos os benefícios da ponte unilateral. Tonifica. E fortalece os glúteos e a coxa, além de trabalhar e melhorar a postura, dar estabilidade do quadril, do tronco e da coluna vertebral. Essa é uma das funções que eu mais gosto de trabalhar com meus alunos. Então, vale a pena. Nove, elevação lateral. A elevação lateral ela tem em seus benefícios o fortalecimento dos músculos da coxa. Então, elevação lateral ó, vai trabalhar muito as suas coxas. Décimo. Agachamento com isometria. Você, minha querida guerreira, que sempre fala nas mensagens lá para mim, professor, não posso fazer muito movimento, muitos movimentos com os joelhos. Qual o agachamento que eu deveria fazer? Agachamento isométrico. Assim como todos os benefícios do agachamento comum, o agachamento isométrico auxilia no ganho da força e de hipertrofia sem exigir das articulações. Então, o agachamento isométrico, pelo fato de você ter que fazer o agachamento, e ficar paradinha nessa posição o máximo de tempo que você puder, assim, vai auxiliar a você o ganho de força e você não vai ter aquele, aquela movimentação contínua e com isso não vai te trazer problemas. Gostaram desse vídeo? Então se inscreva no canal, dê o seu joinha, manda a sua dúvida, a sua pergunta e eu vou falar o seguinte, tem uma promoção que eu, juntamente com o nutricionista, nós montamos 365 dias. São cardápios divididos pelos dias da semana, são 12 cardápios divididos pelos dias da semana, e o treinamento para cada mês que você vai seguir. Então, a cada semana, você vai fazer um treinamento específico. E esse treinamento específico, você vai seguir ali, aquela rotina de treinamento aliado ao cardápio, você terá resultados reais. Pode acreditar, você terá resultados reais. Meu nome é Professor Emílio Júnior. Na verdade, meu nome é Emílio Júnior. Professor é o título. Então, Professor Emílio Júnior, muito obrigado por você fazer parte de mais esse vídeo. Te aguardo. Escreva lá embaixo nos comentários qual é a sua cidade, seu estado. Um beijo para todos vocês de Portugal que me assistem, que têm um carinho enorme comigo. Muito obrigado mesmo a todos vocês de outras regiões que eu não saiba qual. Então mande aí que eu vou mandar um beijão para vocês. E quem puder, torne-se membro para ajudar ainda mais esse projeto. Até!